Quanto de prazer você aguenta Quanto que consegue se entregar Se existe o desejo, experimenta Deixa o coração acelerar Corpo, toque, flor da pele, gozo, fogo, arrepios, frio na barriga e suspira Explosão, profundidade, cura, decisão, coragem, energia feita pra exalar Quanto do seu corpo se conhece? Onde pode-se tocar? Qual momento que te enlouquece? Onde poderia explorar? Sonho, sensibilidade, conhecer-se de verdade Ter prazer somente em se enxergar aceitação, tanto amor, conexão um encontro pra se libertar Quem eu sou o que dou onde estão tantos tabus que a gente carrega não é só sexo, prazer é o um reflexo do que a gente entrega. Quanto do seu corpo se conhece? Até onde pode se tocar? Qual momento que te Sonhos, sensibilidade, conhecer-se de verdade, ter prazer somente em se enxergar. Terapia, aceitação, tanto amor, conexão, um encontro pra se libertar. tabus que a gente carrega não é só sexo prazer é o A gente carrega, não é só sexo, prazer é o reflexo do que a gente entrega, quanto de prazer você aguenta, Quanto que consegue se entregar. Se as enxudas fera em Deixo o coração acelerar